Agora vamos então falar sobre esse depoimento do Moro. Que eu já, já, já começo dizendo que tô, fiquei meio decepcionado. Né? Eu achei que o Moro tinha várias provas aí escondidas coisas do tipo gravação, né? é umas coisas que eu imaginaria que um, um juiz né, teria o um mínimo de, de é, precaução. Antes de fazer, antes de pedir demissão, né? E tacar fogo nas coisas. Mas parece que, posso, que o bolso que, que o Moro só tem mesmo ó, uns, umas trocas de mensagens. Zap, zap. E mesmo assim, várias mensagens ele disse que apagou depois daquele episódio lá que o celular dele tinha sido é, hackeado. Aí ele mantém o hábito agora de apagar algumas mensagens. Então, pô, o cara não tem as suas informações. Aí tem um vídeo que parece que foi oficialmente gravado, mas não, nem se sabe se esse vídeo ainda existe. Que o Bolsonaro teria pressionado o Moro para falar: ô, oh, você é isso na frente de várias pessoas, né? Eu não, eu, eu não duvido que seja verdade. Deve ser verdade mesmo. O Bolsonaro fala isso abertamente. Ele queria fazer, ele queria interferir na, na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Desde agosto do ano passado ele falava isso. Ele falava, quem manda sou eu. Quem manda aqui, você pode escolher quem você quiser, mas quem manda sou eu. Então isso aí é uma coisa já aberta, já todo mundo... Aliás, o próprio Bolsonaro se autoincrimina toda vez que ele fala. Então esse depoimento do, do, do Muro me deixou um pouco decepcionado, porque eu estava achando que ia ter mais informações, mais provas aí inéditas, mas não tem. Não tem, são essas aí mesmo, são esses zap zap da vida, essas mensagens de zap zap. Que são, são, são realmente importantes, Sim, né? né? Mas deveria ter coisas um pouco mais, mais sólidas, né? Né Moro? juiz de primeira instância já querendo galgar cargo de ministro do STF também é foda, viu? Aliás, eu já tô ficando puto já com esse Moro, porque graças ao Moro que a porra do Lula tá solto. E eu tô vendo que graças ao Moro, de novo, a porra do Bolsonaro vai acabar se safando dessa. Espero que não, porque graças é, é, é porque o Bolsonaro é tão burro que ele se autoincrimina toda hora. Então é só deixar o, o, o, o Bolsonaro continuar falando que ele já vai produzir provas contra ele. Agora, se depender desse merda desse muro aí, fodeu, a gente não vai ter impeachment do bolso, do, lá, lá do Bolsonaro nunca. Né? Então essa é a minha. É a minha visão aí sobre o que eu achei sobre esse depoimento do Moro. O, alguém perguntou aqui, né, o que que eu, se eu vi o print, né, parece que o, que, o, que o Bolsonaro mostrou um print, um print da conversa dele com o Moro. Pelas informações que eu tinha visto, acho que até, tem, tem até alguma coisa aqui. O mais grave que eu vi ali é que acho que ele estava falando, estava pressionando o Bolsonaro, o, o Bolsonaro estava pressionando o Moro para falar sobre... Sobre os, sobre os equipamentos de garimpeiro, de serraleiro lá, que estavam sendo queimados. E Bolsonaro estava puto. É Isso aqui me deixou mais preocupado, porque as outras são é, uma besta aí. Nada demais. Vou ver aqui se eu consigo colocar aqui para vocês verem isso. Aqui, ó isso aqui teriam sido os, a imagem né, que, o, que o Bolsonaro teria postado e tal. Mas o mais grave é isso aqui, ó, que ele disso aqui, aquele falando aqui, eu ver se dá para ver. Vamos ver aqui. E aí acho que era o Moro respondendo, ou era ele respondendo, falando que o Coronel, não sei da onde, da FN, também é, nega envolvimento da FN nas destruições. FN só acompanha IBAMA nas operações para a segurança dos agentes, mas não participa de destruição de máquinas. Eu acho que isso aqui era o, era o Moro respondendo. É, isso aqui acho que era o Moro respondendo. Então, ou seja, parece que o Bolsonaro estava pressionando o Moro para dar um jeito aí nessas, nesse, nessa destruição de equipamentos aí que estava acontecendo, né? Isso também é grave, mais uma coisa grave. E, e o próprio Bolsonaro se autoincriminando também, é. né? Mais uma coisa. Então, deixa o Bolsonaro falar. É a melhor forma dele, dele ser incriminado, porque se dependendo do Moro, a gente não vai ver essa prisão nem. Impeachment do Bolsonaro tão cedo, né? Vamos ver. Vamos ver mais aqui, mais assuntos. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, antes de eu passar pro próximo assunto, né? Eu vi o Daniel Freitas. O que você achou do Bolsonaro ter atacado o antagonista? Manda salve, Limoeiro do Norte. Eu acho que antes o Bolsonaro era fã do, do, do antagonista, né? Agora virou também inimigo mortal. O cara conseguiu afastar todo mundo que apoiava ele. O Thiago falando que no quartel, lá em, no Mato Grosso do Sul, eu acho que onde ele mora, o que mais se fala é que vai ter aí cinco só o Bolsonaro a Senar. Esses caras estão viajando na maionese, cara. Felizmente, ainda, as instituições ainda no Brasil ainda estão sólidas. Leonardo Marques falou que Bolsonaro é o melhor tipo de criminoso, produz provas contra ele mesmo, kkkk, vai, previ... vai na presidência é direto para cadeia. Ele devia junto com os filhos, né? Que ali, porra, é uma, é uma quadrilha, não é uma família. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Salo Souza, vacinação para é a Covid-17 é o maior desafio para todas as instituições de pesquisa psiquiátricas. Essa, essa vacina tá longe ainda, viu? O Lidson Jesus Maia da Silva falou aqui, ó: não chama o Moro para depor, não, chama o Bolsonaro, pois ele se entrega fácil, kkk. É, mas o, pelo, pelo visto, o, o procurador-geral da República aí Acho que ele vai, vai deixar o Bolsonaro por último Então a gente não vai ver essa, essa cena aí tão cedo E parece que o Bolsonaro pode, ser, pode, pode responder aos questionamentos por escrito né? por, por ele ser presidente Ele tem essa prerrogativa Então vai ser difícil ele se auto-incriminar desse jeito Mas deixa ele falar para a imprensa Deixa ele falar para o gado dele né? Aí eu acho que vai ser mais fácil